Olá, eu sou a Soraya Oliveira. No meu trabalho, crio composições que questionam o corpo humano, o espaço, o desconhecido, o desejo, o medo e o inconsciente. Faço arte para desencadear a autodúvida, navegar no profundo sobre a minha imagem e sobre aquilo que eu quero ser e sei que não sou. Assim, frio ferramenta arbitrariamente autodetratos que expressam diversos cultos artísticos. Através deste recursos apresento momentos de clausura, agonia, perda, como também de libertação. As minhas obras são criadas a partir da incessante de pesquisa e mudança e estes aspectos acabaram por me levar a fracassar constantemente e foi no fracasso que eu atingi o meu grande interesse sobre a fragilidade do ser. Daí, a minha abordagem ao nu e a minha exposição a situações corporais e emocionais extremas. Os temas que desenvolvo não são restringidos aos limites de mídia. E assim, coloco o meu corpo como protagonista sobre estas questões do ser e sobre o fazer artístico, refletindo sobre mim e sobre o mundo.